3FGS Inscreva-se no canal Você me disse que o terceiro sinal da volta de Cristo É o surgimento de falsos profetas Como que eu faço para identificar um falso profeta? A Bíblia nos dá uma fórmula para identificar falsos profetas. Em 1 João 4 versículo 1 diz para não darmos créditos a qualquer espírito mas antes provar se esses espíritos procedem de Deus. E por que Deus pede para provar os ensinos dos profetas? Deus pede para provar os ensinos dos profetas para não sermos enganados diante de tantas religiões e tantas denominações que existem no mundo. E a Bíblia confirma isso em Mateus 7 versículo 15 a 18. Então se algum igreja prega uma doutrina que não tem base bíblica, quer dizer que não procede de Deus? Exatamente, por isso é que é muito importante comprovar todos os ensinamentos que recebemos, se condiz com o que a Bíblia diz, porque há lobos disfarçados de ovelhas dentro da igreja. E como saber se uma doutrina é bíblica ou não? Em João 7, versículo 17, diz que se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Agora tem algo muito importante, onde é que nós encontramos a vontade de Deus. Na Bíblia. Exatamente, a doutrina bíblica é permanente e absoluta e se aplica a todas as épocas e culturas, porque tem base na Bíblia toda, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Entendi perfeitamente, mas voltando ao assunto da volta de Cristo, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E qual deve ser a nossa atitude como cristão no tempo do fim? Lucas 21, versículo 28, diz que quando tudo isso começar a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aonde estão fixados os teus olhos? Nas distrações deste mundo ou no doador de toda a vida, o Rei do Universo? Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora.